Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer. Eu sou o Dark e mais um vídeo de wireframe. Pessoal, o vídeo de hoje é uma build do Escalibur normal. Como vocês sabem aqui no canal já temos a build do normal. Ombra e com a sua Exalt Blade, ok? E agora eu trago-vos a build do Excalibur normal e da sua Exalt Blade. É claro, esta build não leva muita forma, só leva três formas. Espec especificamente, a forma está no Excalibur, ok? E leva um catalisador no na Exalt Blade e um Reator Horican no Excalibur também, ok? Para duplicar o nosso espaço assim do, para pôr os mods. Então, vamos aqui conhecer os mods das builds. E depois vamos ver o que faz em ação, Primeiramente vamos conhecer os modos do Scalibur. Nós temos aqui o Steel Charger que é o modo para corpo a corpo, ok? De ajuda muito. a uh, índice que Drift é o modo da aura que reforça a eficiência da aura, ok? Mas eu, eu tenho que trocar este modo por acaso, para ser sincero. Eu preferia ter o para Drift para aumentar um pouco mais aqui a força do Scalibur da, para Exalt Blade. O Quink Tink pessoal, para o caso dos nossos danos, porque eu aqui não tenho nenhum modo de vida, então o quick Tink vai nos ajudar muito. O caso a gente não queira morrer tão rápido, o argon III para aumentar mais 24 de 400 habilidade de força, ok? O Chromatic Blade pessoal, este modo é sempre essencial, é um modo muito bom, e eu como o, o, o dano elementar para o Chromatic Blade, eu escolhi a cor vermelha, que nesse caso vai me dá o dano elementar de fogo então, é, com o dano elementar de fogo mais o dano elementar de corrosivo, vai ajudar muito mesmo, vocês vão ver que essa, essa build está muito OP. O Entity 5 que dá nos mais de 30% de força, ok o Transiente Fortitude que dá nos mais de 50% de força e menos 25% de duração. O Parameter Flow é sempre essencial, depende das builds, é claro, se tivesse um modo aqui que Dá te energia a cada dano letal que sofres na tua vida, então não preciso muito. O Prime Flow, mas eu sempre uso aqui o Narrow Mind mais de 90 de duração e menos 60 de alcance. Pessoal, eu aqui estou focando um pouco na duração no efeito de quando for preciso para chegar aos inimigos. É claro, essa build não vai ser precisa, então não, é preocupo, não se preocupa muito. E mesmo aqui no alcance também não é preciso assim, muito de alcance, ok? Então eu não estou preocupado com parte do alcance, mas só na parte da eficiência bem que ajuda um pouco. E o Streamline por causa da eficiência. Eu aqui tenho o Arcane Strike, tá o quadro só dos pontinhos né, mas é muito essencial porque é um modo de velocidade então vão sempre ajudar E aqui tem o Arcane Grace mas não está opado então não vou falar muito sobre ele Mas o Arcane Grace é um Arcane sempre, um sempre essencial aqui para as minhas builds que eu gosto sempre de ter por causa de um modo de velocidade Ok pessoal, então aqui a build da Exalt Blade, o que é que nós temos aqui? Pessoal, eu aqui criei duas builds para as alto blade, duas builds diferentes, uma tem o dano elementar de gás e outra tem o dano elementar de corrosivo. Ah, primeiro deixa-me mostrar o dano que tem aqui na, com o chromatic blade que foi criado. O dano vermelho, pessoal, nós temos o dano de fogo, ok? Então este é o nosso dano que estamos usando com o chromatic blade, esse modo vai nos dar o modo chromatic blade dá uns 50% de dano, com, nesse caso com um dano elementar de fogo, ok? Muito top. E vou primeiro falar da build aqui do corrosivo. Que é uma build que eu acho muito top e é a build mais forte que eu digo. É mais forte que uh, com dano alimentar de gás, ok? Então, nós temos o Pressure Point, ok? Como 150 dano corpo a corpo, Focus Energy, Violent Scores, Berserker, uh, Prime Strike. Se não tiver o Prime de Feather Strike, pessoal, pode meter o Ferro Strike normal, ok? Apesar que são os danos não faz muita diferença, mas vai fazer. vai ser o mesmo. Ninguém é obrigatório ter o Prime de Feather Strike. Orcani Strike, Drift Contact, aqui o Drift Contact é, é mais para lo, aumentar a nossa duração de combo, okay? para não desvaziar rápido, né? continuamos a ter duração de combo para causar mais dano assim, e Organshater para dano crítico, o nosso multiplicador de crítico é 3.8, ok que é muito bom, e quando mais, a gente, mais chance a gente aumentar o nosso, o nosso multiplicador de critico mais dano vamos causar aqui nos inimigos, temos uh, 300.6 e e de, de Corizaiva, okay, que é a nossa chance, então, o corte, preparação e impacto são normais, 39 de status, OK. 8333 de velocidade, tá bom? E aqui o nosso modo de, a nossa build de gás. É uma build assim mais, mais simples, OK? É uma build que pode ser alterada à vontade, como eu digo, vocês podem pôr Fever Strike normal, OK, não faz diferença, não com o mesmo dano, o dano continua alto ainda. Temos o Prime do Pressure Point, Volcanic Volcani Age, Drift Contact Organ Shatter Uh, vir virul Virulence, Scores, molding, molding, Impact e Berserker, mas que pessoal, é um mod que não falta na minha build, tem que estar sempre na minha build por causa do, da parte da velocidade, como eu já tinha dito no, no Arcanist Strike, okay? uh, tem que estar sempre aqui, é a única coisa que eu posso dizer Primeiro, pessoal, eu vou começar a mostrar uh, a build do ok? para vocês verem que realmente tem é uma build muito top, deixam que só aumentar a energia. Que é uma build muito forte, mesmo. Vocês vão se amarrar nela. E eu estou usando aqui o Heav Gunners, pessoal. Já estava a fazer uns testes antes de apresentar para vocês. E estou com o Gunners, então vamos lá. Vocês vão admirar muito essa build aqui, ok? Como podem ver, pessoal, olha. Muito top essa build. O é, que nós temos, o cruzivo que vai nos ativar, vai atirar. Por exemplo, o ganha, pessoal é pelo facto de eles terem são os inimigos com mais armadura aqui. E vocês podem ver que nosso multiplicador de créditos também já está muito alto mesmo. Esta build é excelente. ok? Eu espero que vocês possam gostar dela literalmente. Que deu trabalho de desenvolver essa build para saber como é que ela ia funcionar. É, e essa build por acaso é uma build que funciona mesmo com qualquer tipo de inimigo. Corpos, graneiras e os infestados também. Principalmente mais infestados. Muito top não é pessoal. Vocês já viram que o nosso de chegou muito alto mesmo É 2.5 O nosso módulo de crédito. olha Não tem mais ninguém, era é 20, é 20, é 20 né pessoal E já matei todos Então vamos testar a build agora do gás Para vocês também poderem ver como é que o fundo está Que eu digo que está muito bom pessoal, é, literalmente vocês vão gostar dessas builds Espero que possam ver os aulas e deixam a vossa opinião do que, que acham das builds E também deixam a vossa opinião do que, que eu posso melhorar, quais são os mods que vocês preferiam Que não tivesse nessa build aqui Então, opa, fiz mal 20 rev gunners novamente, pessoal. Vamos lá, vamos, vamos. Agora, aqui com o dano elementar de gás, pessoal. Os status continuam, mesmo. Ainda, pessoal, 39 pontos de status. Olha, essa build já é um formato diferente, ok. Mas os danos, pessoal, continuam loucura. É um tipo. Espetacular vocês podem cá ver, os inimigos morrem tipo, <risos> e não sabem o que é que está a detingir, apesar que o ponto em termos de ter a vida é um pouco mais lento, mas é uma build muito boa ainda, continua a ser boa, tanto de gás como corrosivo pessoal, é excelente ok, pois ainda por cima que o gás é como vai espalhando e o dano elementar de fogo que é criado pela Chromatic Blade vai ajudar ainda a causar mais dano ainda nos inimigos que é a parte mais importante aqui. Em termos de mutador um crítico, não sobe tão rápido como sobe, subiu com outro, com outra build então não faz diferença, mas mesmo assim continua a ser uma build muito boa. Eu espero mesmo receber muito de vossos lá na descrição, no comentário do vídeo, ter muitas ideias, muitas opiniões vossas sobre essa build, muita crítica pessoal. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado, literalmente, deu o trabalho de devolver essa build, então não se esqueça de se inscrever no canal se for novo, e deixa o seu gostei, se claro já for aqui um membro antigo do canal, e obrigado por acompanhar o canal da Art Game pessoal, até a próxima.